meus duendinhos, feliz natal meu nome é Miguel Silva meu. e você tá no canal do Miguel 208, tá chegando a época mais feliz do ano caraca na internet que Natal foi criado pra comemorar o nascimento de Jesus que porque eu tinha que falar aniversário todo mundo adora montar árvore acender pisca-pisca e ficar esperando no presente que vai ganhar da sua vida, tem que se comportar bem pra ganhar o presente meu pai falou que esse ano até sobrou um dinheirinho pai, que é a Mary Christ, mãe? meu presente já foi comprado mas só pra abrir ele no dia 25 que engordam uns 30 quilos no final de ano. É panetone, de curva passa, rabanada, de curva passa. Pedro, do... é tanta coisa gostosa para comer que a barriga fica maior do que do Papai Noel. E falando em Papai Noel, você já oh, você já reparado que ele parece um duende? Só que grandão! Meus amigos, espero que Papai do Céu mande seus anjinhos pra cuidar de todo mundo nessas festas. Tá ficando ótimo. Pai, Oi. barulho do carro... Não atrapalha não, não tá vendo não. Pode deixar. Curta nosso vídeo, dá um joinha e se inscreve no nosso canal. Feliz Natal! Ho, ho, ho, beijão!